Aurora, áurea hora, hora dourada que precede o irromper de um novo dia. Essa imagem, sempre reveladora, marca com certo assombro a própria espera de um novo tempo. Músicos, escritores, pintores e filósofos do século XIX defrontaram especialmente com essa imagem, misteriosa e reticente, que traduz a força da experiência histórica. Se a pintura na fulguração de luzes e cores nos revela esse sinal, a música nos defronta com a temporalidade, com a experiência do por vir, E a própria história nos dá conta de que os horizontes estão sempre em transformação. O Brasil viveu a seu modo esse tempo de anúncios históricos, tempo de crepúsculos e auroras. A monarquia gradualmente perdia forças na segunda metade do século XIX, e o regime se mantinha em grande parte pela figura do imperador Dom Pedro II. Prenunciava-se a república, embora muitos considerassem improvável a sua chegada. Em 1888, cumpriu-se a alvorada da abolição da escravatura e o país lançava-se a novos desafios e impasses. A república surge meio de improviso resultado da ação de lideranças militares pautadas na filosofia positivista de Augusto Conte, que via na ditadura republicana a melhor forma de governo, a salvação nacional exercida no interesse do povo e de setores da elite burguesa do país, principalmente da oligarquia cafeira de São Paulo, organizada politicamente em torno do Partido Republicano Paulista. O período republicano entre 1889 e o fim daquele século foi marcado por grandes incertezas e conflitos que colocavam em xeque a sua consolidação. A busca da afirmação do novo regime torna instável o início da Primeira República, sacudida por forças contrárias e pela anteposição de diferentes correntes republicanas, o que não lhe dava um sentido e uma direção clara. Foi então, em seus primeiros anos, muito mais o fim de um regime secular do que propriamente a afirmação de outro. O positivismo francês, que flamulava nas academias militares, era a principal referência do regime. O federalismo, aos poucos, dava nova feição política ao país. No lugar das antigas províncias, os estados da federação. Essa nova condição fortalece a posição do regime e cria suas novas bases de sustentação. A influência positivista tornou-se visível nos símbolos pátrios. A bandeira evoca a ordem e o progresso como base e finalidade, deixando de lado o terceiro termo da proposta positivista, o amor como princípio. Outra evocação de influência francesa é a escolha da figura da mulher como símbolo da república. Tal como Marianne, que conduzia o povo e tornou-se ícone da Revolução Francesa, e assim como a imagem da liberdade foi presenteada pelos franceses aos Estados Unidos, a mulher torna-se alegoria da república no Brasil. Se com o tempo a alegoria da mulher deixa de ser o símbolo republicano, na sociedade burguesa ela aparece como símbolo de juventude, moda e comportamento, conservando a função de esposa e formadora de grandes homens. No ambiente mais favorecido das cidades, as elites afirmam sua ascensão no tempo da Belle Époque. E um certo ar de descompromisso traduz um novo glamour da vida moderna e o que ela começa a proporcionar. Novos gostos, hábitos e modas definiam uma nova cultura do país, tomada de empréstimo da aristocracia estrangeira. Essa estética e ideal de vida se afirma também nas cidades. E no Rio de Janeiro, então capital federal, ela produz seu maior modelo com a abertura da Avenida Central no início do século XX. A Belle Époque no país caracterizou-se pela afirmação do liberalismo republicano. Os costumes se transformavam em sintonia com valores internacionais. E um abismo se criava entre as elites e o povo. A euforia da fantasia urbana das elites só demonstrava à época o desconhecimento por parte do Brasil do litoral e da capital de um outro Brasil. A sombra e à margem deste, mas que começava a tornar-se visível. A luz da aurora revela-se por seus contrastes, pois enquanto algo se anuncia e se clarifica, alguma coisa permanece à penumbra. O Brasil da Primeira República revelou-se em muitos desses contrastes. Inicialmente pela própria instabilidade do regime, pelo temor de levantes monarquistas e por revoltas que teve de debelar, como a da armada entre 1893 e 1894. A República dos Marechais, de Deodoro e principalmente com Floriano Peixoto, impôs-se pela espada nesses conflitos. Mas a revelação maior do contraste de dois Brasis estava guardada para o governo de Prudente de Moraes quando ocorre a campanha de Canudos. O episódio teve importância extraordinária pelo que foi capaz de revelar. No nordeste do país, peregrinava um líder religioso, conhecido como Antônio Conselheiro, que pouco a pouco arrebanhou fiéis sertanejos e fundou um grande arraial chamado Canudos, que negava a propriedade privada, o controle dos governantes e a cobrança de impostos. Via-se nesse povoado uma profunda ameaça à concretização da vontade das elites e uma resistência do regime monárquico no Brasil. Na capital do país, e em outras cidades, as notícias eram transmitidas sob a ótica dos latifundiários nordestinos, que perdendo mão de obra, faziam dos habitantes de Canudos assassinos, monarquistas e fanáticos. O final trágico da história, e depois a recuperação de seus acontecimentos, só foram possíveis porque um escritor, até então jornalista, para lá tinha sido enviado a fim de cobrir o episódio para o jornal O Estado de São Paulo. De alguma forma, a história estava lá. Pois, se não for Euclides da Cunha, que publica toda a saga em Os Sertões, em 1902, aquele acontecimento teria passado pela justificativa de ação contra um suposto levante monarquista no interior da Bahia. Mas a percepção aguda do escritor o denuncia como um ato beligerante do poder federal. Disse ele à época, Canudos foi um crime, denunciem-lo. Após a descrição do massacre de Canudos, ele relata o envergonhamento e a comoção dos soldados diante dos últimos sobreviventes, num trecho memorável. Nenhum rosto viril, nenhum braço capaz de suspender uma arma, nenhum peito resfolegante de campeador domado... Mulheres, sem número de mulheres, velhas espectrais, moças envelhecidas, velhas e moças indistintas na mesma fealdade, escaveiradas e sujas, filhos escanchados nos quadris desnalgados, filhos encarapitados às costas, filhos suspensos aos peitos murchos, filhos arrastados pelos braços, passando, crianças sem número de crianças, velhos, sem número de velhos, raros homens, enfermos opilados, faces tímidas e mortas de cera. O episódio despertou em Euclides a percepção de dois Brasis separados, não pela distância, mas por três séculos. O Brasil dos sertões e o Brasil do litoral das capitais. A constatação do autor não se restringe a seu tempo. Dois Brasis permanecem e se desdobram aos dias de hoje. O aparecimento de uma grande avenida no Rio de Janeiro representou a face luminosa da aurora republicana e dos seus ideais de um novo país. No governo do presidente Rodrigues Alves, inicia-se a construção da Avenida Central, inaugurada ainda inconclusa em, em 15 de novembro de 1905, tendo como um de seus mentores o prefeito Pereira Passos. Sob a bandeira do progresso e da civilidade, a primeira avenida do Brasil abrigava em sua extensão não apenas belíssimos casarios, mas o aporte cultural que inspirava todo um grupo de intelectuais, políticos e artistas. Lugar de passeios, encontros e novidades simbolizava a era do nascimento da indústria cultural do país. Inúmeros cinematógrafos ali se instalaram, assim como a Biblioteca Nacional, o Museu de Belas Artes e o Teatro Municipal. É no cenário da avenida que também transcorrem as crônicas de Machado de Assis, Artur Azevedo, Olavo Bilac e João do Rio, assim como a música de Ernesto Nazaré e Alberto Nepomuceno. A avenida simbolizava um futuro que se pretendia próspero e um presente que se queria fazer notar no cenário urbano internacional, onde as classes ascendentes admiravam uma cidade que se renovava. A moda exibia suas mais novas coleções e o literato colhia impressão flagrante para seu trabalho em elaboração. Segundo o jornalista Eduardo Bueno, o boulevard possuía imenso significado metafórico, era a vitrine da civilização, o símbolo da eficiência, da saúde e da beleza do país. A materialização dos resultados trazidos pelo café. Mais que uma rua, era uma proclamação. Com sua arquitetura inspirada no ecletismo francês, a avenida mais lembrava uma metrópole europeia deslocada no espaço e no tempo, concedendo ao país uma ilusão de progresso, riqueza e modernidade. A aurora luminosa de todos os tempos, como foi chamada a época de sua inauguração. A Avenida Central acabou sucumbindo à evolução do capitalismo que a construíra. O modelo francês de sua arquitetura deu lugar a modernos arranha-céus, refletindo a nova forma de pensamento que passou a predominar nos anos 30. Hoje, sua imagem permanece como memória viva e eloquente da face luminosa da Primeira República no Brasil. O cearense Alberto Nepomuceno foi um compositor consciente das transformações porque passava a música do seu tempo, além de ser revolucionário para a sua época. Entre outras novidades, é o primeiro a utilizar o sétimo grau abaixado, dando um tratamento sinfônico à música nordestina, como Na Cesta na Rede, da série brasileira, executada pela primeira vez com arranjo sinfônico em 1891. Traduz do alemão o Tratado de Harmonia de Schoenberg e, em 1916, tenta implantá-lo no Instituto Nacional de Música no Rio de Janeiro, provocando reação negativa em todo o corpo docente da instituição. Sua maior revolução, porém, é a implantação do canto em língua portuguesa na música erudita. Avesso ao modismo do canto em italiano, cria polêmica ao afirmar que, não tem pátria um povo que não canta em sua língua. Em agosto de 1895, Nepomuceno dá início a uma campanha que lhe renderia muitas críticas e censuras. Apresenta pela primeira vez, no Instituto Nacional de Música, uma série de canções suas em português, deflagrando a guerra pela nacionalização da música erudita brasileira. Suas atividades no Instituto Nacional de Música têm início como professor de órgão em 1894. Em 1902, após o falecimento de Leopoldo Miguel, é nomeado diretor da instituição. Mas devido a inúmeras pressões e divergências de ordem política e administrativa, pede exoneração no ano seguinte. No entanto, por ser considerado por seus contemporâneos referência importante da música erudita local, é designado pelo próprio Instituto para recepcionar o francês Camille Saint-Saëns em sua vinda ao país. Em 1906, reassume a direção do Instituto, elaborando uma série de projetos direcionados à institucionalização oficial da música erudita brasileira. Em 1916, sentindo crescer as pressões contrárias aos seus projetos, pede demissão do cargo. Seu último concerto no Teatro Municipal do Rio de Janeiro acontece em 1917. Muito doente, falece em 1920, aos 56 anos de idade. Segundo o depoimento do seu grande amigo, Otávio Bevilacqua, o compositor começou a cantar,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 Paulistan Alexandre Lévy viveu todas as influências do romantismo do final do século XIX no Brasil. Compositor, pianista, regente crítico musical, nasceu na cidade de São Paulo em novembro de 1864, filho do clarinetista francês Louis Lévy, fundador de um dos principais comércios de música da época, a Casa Lévy. Sua estreia como pianista aconteceu aos oito anos de idade e ele já demonstrava talento, comparado ao de Mozart por críticos musicais de seu tempo. Devido à frequência da Casa Levi e à popularidade de seu pai, tem contato direto com quase todos os importantes músicos paulistas, além de outros que se apresentam naquela cidade. A partir de 1880, várias obras suas, compostas para piano, são editadas na Europa. Em 1883, torna-se diretor de concertos do Clube Heide, importante sociedade paulista da época, onde em 1885 atua como regente pela primeira vez. A cultura francesa e a música do alemão Robert Schumann têm grande influência em sua forma de compor, o que não o impede de utilizar temas étnicos ou populares em suas músicas. Na segunda década do século XX, Mário de Andrade classifica Levi como um compositor nacionalista, mais próximo pelas características musicais a Carlos Gomes e Alberto Nepomuceno, que segundo o crítico, estavam muito presos aos padrões europeus. Hoje, com a possibilidade de um maior distanciamento crítico, Alexandre Levy, ao contrário, é comparado a Leopoldo Miguez, por incorporar em suas obras, mais que as influências brasileiras, a estética da música romântica alemã do século XIX, ...como é o caso do poema sinfônico Werther, de 1888. Werther, repleto de lirismo, é inspirado na obra de Goethe... ...Os Sofrimentos do Jovem Werther, de 1774... ...e um dos pontos de partida para o estabelecimento da imagem trágica do herói romântico... ...que, ironicamente, será encarnada pelo próprio Levi, em 1892 quando morreu prematura e misteriosamente, aos 28 anos de idade. Antônio Carlos Gomes, consternado com a morte de Levi, escreveu Alma ardente de artista genial, desapareceste tão cedo, vestindo assim de profundo luto a arte nacional. Nascido em 1836, no vilarejo de São Carlos, hoje Campinas, no interior do estado de São Paulo, Carlos Gomes logo descobre que seus interesses musicais estavam muito além do que aquele pequeno povoado podia lhe oferecer. Com 16 anos, parte para a capital e passa a conviver com os alunos da faculdade de Direito, sendo logo reconhecido pelas composições do hino A Mocidade Acadêmica e da modinha Quem Sabe... Tão longe de mim distante. Mas mesmo São Paulo, a cidade grande, com toda sua agitação artístico-cultural, ainda era pequena para Gomes. Depois de regressar a Campinas, arruma novamente suas malas, briga com o pai que não quer vê-lo na corte e parte para a capital do império onde matricula-se imediatamente no Imperial Conservatório de Música do Rio de Janeiro, criado por Dom Pedro II em 1847. Neste período, surge o movimento da ópera nacional, inspirado pelo romantismo europeu, e que recomendava o uso do idioma pátrio na música cantada, e de assuntos históricos relativos ao Brasil, incluindo-se aí temas indianistas e anti Gomes torna-se um ativista deste movimento de vanguarda e compõe suas duas primeiras óperas, A Noite do Castelo, 1861, e Joana de Flandres, 1863. Cantadas em português, Ambas agradaram ao público, à crítica e, melhor ainda, ao imperador, que, a pedido do maestro Francisco Manuel da Silva, oferece a Carlos Gomes uma bolsa de estudos para que ele possa desenvolver suas potencialidades na Europa. Na Itália, o compositor brasileiro inicia sua carreira de sucessos em março de 1870 com a estreia da ópera Il Guarani no Teatro Aliscala de Milão baseado no romance de José de Alencar. Ao Guarani segue-se mais cinco óperas e uma cantata, escritas no idioma italiano. Sobre elas costumava dizer, fiz o Guarani para os brasileiros, o Salvador Rosa para os italianos e Fosca para os entendidos. Mas Foi Lo Schiavo, 1889, sua penúltima ópera, que mais se aproximou do espírito patriótico brasileiro que Carlos Gomes tanto cultivava. Também escrita e cantada em italiano, Lo Schiavo possui intenções claras de exaltar o movimento abolicionista brasileiro, dedicada à Princesa Isabel. É ouvida pela primeira vez no Imperial Teatro Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, em 2 de setembro de 1889, e dois meses depois, no Teatro São José, em São Paulo. Hoje, pode causar certa estranheza serem índios os escravos da ópera de Carlos Gomes, e não negros africanos. Entretanto, Gomes optou pela etnia indígena para não desgostar ainda mais Dom Pedro II, que sabia ele aceitar a abolição da escravatura contra gosto. Da partitura de Lois fazem parte oito das mais belas páginas orquestrais de Carlos Gomes. É a alvorada, que retrato nascer de um novo dia na floresta tropical, quando se ouvem a brisa nas folhagens toques de corneta de uma frota portuguesa ao longe, voos de pássaros, gorjeios de um sabiá e ecos de um imponente hino marcial, tudo estruturado em harmonia ímpar. Sua riqueza de nuances melódicas impressiona ouvintes de todas as épocas, em qualquer parte do Brasil ou do mundo. intelectual fluminense de Niterói, que vivencia intensamente as últimas décadas do segundo reinado e os primeiros anos da república, Leopoldo Miguez é o precursor e o maior incentivador no Brasil dos princípios estéticos idealizados pelos compositores nacionalistas europeus, como Franz Liszt e Richard Wagner, que desprezavam a ópera italiana, valorizando a sinfonia ou a orquestração de caráter sinfônico. Exatamente por causa desta influência, a obra de Miguez é predominantemente orquestral. Miguez introduziu no Brasil a forma do poema sinfônico. Seguindo de perto esta fórmula, tão bem empregada pelo húngaro Liszt, escreve Parisiana, Prometeus e o poema sinfônico Ave Libertas, de 1890, para comemorar o primeiro ano da Proclamação da República. A obra foi dedicada ao Marechal Deodoro da Fonseca. Ao contrário de Carlos Gomes, Leopoldo Miguez aceita o convite do Marechal Deodoro para compor a música do Hino à Proclamação da República, com um poema de José Joaquim de Medeiros e Albuquerque, em que se destaca o refrão Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós, das lutas na tempestade, dá que ouçamos tua voz. Com certeza, a liberdade era idealizada pelo espírito do homem romântico que foi Miguez. Graças é à composição do emblemático hino, Deodoro nomeia diretor do Instituto Nacional de Música, onde permanece até sua morte em 1902.